Você viu vários animais passando aí na sua telinha. Você consegue me dizer o que todos eles têm em comum? A. São répteis. B. São marsupiais. C. São mamíferos. Ou D. São herbívoros. Se você pensou na letra C, você acertou! Todos eles são mamíferos. Praticamente todos já ouviram falar no macete do Reficlofage. Reino, Filo, Classe, Ordem, Família, Gênero e Espécie. Nesta produção, optamos por explorar a classe mamalha para que tentemos de uma vez por todas entender a zoologia de uma forma descontraída e sem decoreba. Com o surgimento da classe mamalha, veio também as novidades evolutivas, como os pelos. Um estudo científico da revista norte-americana Life Science, publicado em 3 de setembro de 2015 e realizado com internautas nas redes sociais, Evidenciou que nós, humanos, temos mais afinidade com os mamíferos por conta da presença de pelos. Não só os pelos espalhados por todo o corpo, como também os grandes olhos presentes em nós e nos demais mamíferos, e em casos mais específicos, uma afeição no rosto que se parece com um sorriso. Além dos pelos, a classe mamália apresenta glândulas mamárias. As glândulas mamárias são glândulas complexas, que são mais uma novidade evolutiva dos mamíferos. Os mamíferos apresentam também glândulas sebáceas e sudoríparas, responsáveis pelo suor e pela secreção de sebo. A etologia da classe mamália nos mostra a grande diversidade de comportamentos sociais que os mamíferos apresentam. Macacos prego, por exemplo, vivem em bando. Normalmente são os machos que carregam os filhotes. As mães baleia acompanham seus filhotes, ensinando-os a caçar. Os hábitos alimentares também são diversos. Os mamíferos podem ser carnívoros, herbívoros ou onívoros. Os mamíferos também estão distribuídos por todo o planeta Terra, desde os ambientes mais secos e quentes, até os ambientes mais frios e congelantes. Os animais também apresentam adaptações para sobreviverem a esses ambientes. O urso polar, por exemplo, apresenta pelos brancos por conta da neve presente no ambiente em que ele vive. Tem uma grande camada de gordura para resistir às baixas temperaturas. Falando em adaptações, você já parou para pensar na evolução dos mamíferos? Provavelmente você já se deparou com essa imagem em algum lugar, mas sabia que não é bem assim? A evolução não é linear dessa forma como todos pensam. Muitas vezes aprendemos que a girafa, de tanto forçar o seu pescoço para alcançar as folhas no alto, ficou com um pescoço grandão. Porém, a evolução não é tão simples assim. Existem algumas formas para o surgimento de novas espécies. Chamamos isso de especiação. Um tipo de especiação é o isolamento geográfico. Se uma espécie se separa, seja por um rio ou por uma montanha, cada grupo irá se acasalar com os mais próximos, e esse efeito ao longo de gerações e gerações pode ocasionar o surgimento de duas ou mais novas espécies. Uma curiosidade muito interessante para explorarmos quando falamos de evolução, é a evolução dos cetáceos. Os cetáceos são as baleias, os golfinhos, as toninhas e outros mamíferos aquáticos. Para introduzir a este assunto, voltaremos aos primeiros animais terrestres que habitaram o planeta Terra. Esses animais, durante milhares de anos de evolução, foram se adaptando para condições que dependessem menos da água. A baleia, como todo mamífero, também compartilha desse ancestral que evoluiu do aquático para o terrestre. Porém, ancestrais mais recentes dos cetáceos voltaram para o mar. Mas como sabemos de tudo isso? Os ancestrais dos cetáceos faziam parte dos Artilodactylus esse grupo de mamíferos que aborda hoje as girafas, os veados e os hipopótamos, por exemplo. E respondendo a sua pergunta, sabemos disso pois na nadadeira da baleia temos um vestígio do que antes seriam cinco dedos. As baleias também possuem pélvis, o que seria um vestígio evolutivo do que um dia foram pernas. E aí, conseguiu aprender zoologia sem decoreba?